Meu nome é Maria de Lourdes Pereira Souza. Eu sou de 1949, mês de janeiro. Eu nasci numa enchente aqui, do São Francisco. Aos 13 dias de nascida, ele invadiu a nossa casa que era ali. E vira fora ali, ah. depois do canoeiro para lá. Aí nós mudamos para cá, aqui na beira do rio. A minha vida. foi empregada doméstica. Em Brasília eu morei 40 e poucos anos. Tem dois anos agora, vai fazer. Um... Em agosto que eu cheguei. Morei 44 anos <risos> em Brasília. Trabalhei pra. para umas boas quantidades. Gente, cacau. A Embaixada, trabalhei lá, foi maravilha. Eu trabalhava para o primeiro secretário da Embaixada. O que eu mais queria aprender era o wolof, que é a linguagem deles do Senegal. É muito difícil. Então, como eles estudavam na Aliança Francesa, eu preferia jogar para Leu Fantuí, senhor. Oi? <risos> habla um pouquinho de espanhol? Muito poquito. Muito. Mas, assim, no caso, para me conversar com uma pessoa que habla muito espanhol, Comigo, não. Não há mãe boé, né? Oi? Eu sou meia doida. Já misturei até o francês. Esse homem... Era um... Ele era claro, a perna. Mas o cavalo tinha uma clina, ó. O cavalo, a clina. Eu nunca vi um cavalo daquele. Quando ele veio assim, o cavalo bateu a clina e fez... Passou por mim, eu sentado assim, ó. Ele encostou como naquela árvore. Roupão de couro, bota, chapéu aqui. E pam, pam, pam e sentou. E o cavalo lá, de vez em quando o cavalo fazia isso. E eu encantei com o cavalo. Eu disse, meu Deus, não é coisa desse mundo. E não era mesmo. Era o seu moleque, ele era um boiadeiro, e era, ele não podia ser oce. Aí eu olhava para o moço e olhava para o cavalo, olhava para o moço para o cavalo. Aí ele levantou, sem me olhar. Eu disse, é quantas horas? Ele fez assim, ó. não me respondeu. Passou a perna no cavalo E aquele cavalo macho Aquele cavalo lindo, lindo, lindo E foi... Tá, tá. E aquela pluma clina Daquele Aí Eu fui olhando Esse cavalo, ó, antes de chegar aqui, ele desapareceu Eu não me estranho com ninguém Porque você estranho é ruim É ruim não todo mundo queira, né? me conhece, né? <risos> e sou passiva, eu acho, eu acho que eu sou muito passiva, mas se vem um estouro para ribadeu como diz o André Espino, mas menina, ai, aqui, do jeito que aquele moço está lá, naquele barco, eu nada lá e derrubo ele. É, meu instinto é de fera. Porque eu sou aquele tipo. Aquilo que eu quero, com Deus na frente, eu faço. Me casei, casei muito bem, com um moço lindo, maravilhoso. Sabe o que, é que ele fez? Era um homem que dizia me amar eu, por babaca que fui. eu pensei que o amor era é aquilo meu amar, hein, o moleque. Tive um casal de filhos. Sabe o que, é que ele fez? Diz, minha querida, eu vou ali trabalhar. <risos> à noite eu estou aí para o jantar, eu disse, beleza. Me abandonou. Arranjou ah, uma dona, a dona chegou para mim, conversamos, assim, eu igual estou conversando com você, mas eu amei aquele cara, 25 anos, agora, 5 bonitão olha Aníbal, qual é a liberdade, ó, <risos> oh. mantenha a ah. distância, assim, sim. Eu fico pensando assim: amor, amor, amor, amor. Existe sim, um grande amor. Não é de marido, de namorado, de fuga, não. O amor é de filhos nossos. Nós sentimos uma dor, e aquela dor é que é o amor que nós acolhemos nossos filhos. Meu filho está aqui. Você faz assim, é de O que foi? Eu mato um e morro, cada um filho meu. Ah. O apanhar foi da minha vida. O apanhar dentro de mim, da minha pessoa. Que eu não preciso te dar um tapa para te bater. Uma pequenita palavra. Eu acabo com você. Se chora meia hora, duas horas. É a maior surra que eu levei. Foi quando meu marido me abandonou e meus filhos o acompanhou. Então, a surra que eu levei foi essa que está guardada aqui. Ó. Pode cortar aqui, que dentro você tem um coração e está preto. Que eu sinto a falta de meus filhos. Eu só quero dizer uma coisa, amem, mas não luta nem sofrem, Foi o que eu pude fazer. <risos> Amores, no velho Chico, é o que eu quero. <risos> Ele, ele é lindo. Eu posso ir com ele lá do outro lado do rio nadando. Eu, eu... De capoeira, sou. Vai indo. E outros beijos. Só que eu não posso muito, não, sabe? Mas eu ainda posso levar um tempo. Eu não posso? porque causa da minha aqui.